Elinhos sem um F, análise de quedas para vocês, depois de um longo inverno dentro do verão rigoroso, nós voltamos a fazer aquela videoaula online, gratuita, onde o seu erro pode ser o erro do próximo e todos aprendem se o seu computador não trava. Porque se ele trava, a HFW Informática está aqui para resolver em contato com eles, Serviço luxo, de confiança, onde você não vai ter nada hackeado da sua vida. Bom, vamos lá então. Eu já começo lá com Davi Pedro de Oliveira, júnior, arroba gmail, análise de quase queda em Homeros. Você percebe? Pneu supercorsa, calibragem 32, 26, frio. Tá bom, tá luxo. Fala, mestre. Gratidão pelo seu trabalho. Não seu trabalho. <risos> Gratidão pelo seu trabalho é, em Nos ajudar a plantar com segurança A minha ninjinha 400 foi a primeira moto na minha vida E só tive coragem de comprar Depois de algumas horas, assistindo seus vídeos Ó, Depois de algumas <risos> horas Assistindo seus vídeos Tchugada, velho Não, aí tem que ter, a, tem que ter o, o marimolejo, né Então tô ligado com você Se fica muito sério, aí não, não é legal eu, tô, eu sei como que é Rolê com Edi, S1000. Edi, para quem não conhece, o Lulu Santos. Nosso Lulu, que anda de moto, porque o outro só canta. E filmando o pessoal do TT of Romeiros. Para quem não sabe, TT é todo torto em Romeiros. E os erros que acredita ter cometido: cansaço, calibragem, traseira baixa e traçado. Percebe? Que a união de todos esses poderes aqui faz com que o erro seja você! Meu Instagram, ó pessoal, arroba Davi 5374 certo? Quem quiser seguir lá e segue o link, tá aqui inverno do seu iPhone. Fica com o vídeo. umas coisas aqui antes. Olha só. Presta atenção aqui, filho. Primeira coisa. Bom. Bom. Bom. Tudo bem? Horrible! Aqui, você, toda vez que você encosta o joelho, você já levantava da moto. Então, você não estava é, usando o joelho como uma referência de inclinação. Mas sim, encostou, ficou da hora na filmagem eu levanto. Ó. Encostou? Bom, beleza, levantei. Tá? E isso, tem curvas aqui que você entra antes e curvas que você entra depois. Então, por exemplo, na necessidade de toda hora aparecer o joelho no chão, ó, aqui por exemplo, ó. Meio da, aqui era uma outra curva que se você deixar para tratar um pouquinho mais a frenagem, você tem o mesmo efeito da curva que você erra. Então, ó, meio da pista, ó, aí encosta, já levanta. E quer dizer, aonde você está? Aqui, você está aqui. Né? Então, o que eu percebi aqui na filmagem é que você, claro, está filmando, vamos fazer bonito. E queria encostar o joelho de qualquer jeito. E aí, Romeiros em si. É uma serra que ela já é apertada de natureza. Então, infelizmente, o joelho, muitas vezes, ele tá onde está o olho de gato. Então, não são todas as curvas que você consegue colocar o joelho, se você quiser ser rápido. Agora, se você quiser ser fotogênico, aí beleza. O problema é que depois de um tempo que você começa a viciar assim, você vai querer ser rápido e fotogênico. E aí é o problema nesses casos de serra de mão única. Beleza? Então, ó, vou... Mais dois exemplos antes de lá. E, ó, por exemplo, aqui, ó. Ó, aqui já tá legal, não tá tão no meio da pista, ó. Aí, eu saio um pouquinho mais pra cá pra puxar. Você já ficou aqui. Beleza, tá bom. Ó, aqui ficou bom, ó. Ó, quando ele pega bem na faixa, tá vendo? Só que você não, você não pega ele, ó. Ó como você sai legal na curva, ó. Viu ali? Ó, aqui é a mesma coisa, ó. Aqui já está meio da pista, já não gosto, tá? Por quê? Porque qualquer situação aqui você tem muito pouco para qualquer tipo de trabalho de recuperar esse erro E já era. E aqui de novo, sai aqui. Se vocês verem no meu vídeo, esse é um vídeo, esse é um vício da galera que anda de rua que gosta de contornar a curva e não aproveitar o traço. O traço ele vem quando você trabalha a pista e aí você vem para rua, tá? E, então, isso é um negócio que demora para você desenvolver e você precisa da pista para começar a usar melhor a, a rua, não para ser rápido, mas para ser mais seguro. Então, você começa a antecipar algumas situações e você começa a fechar um pouco mais lento a curva, principalmente depois que você conhece ela. E se você não conhece, você não arrisca antes de entender qual o melhor passo para pegar essa curva. Bom, eu vou chegar lá uma vez, porque é aqui o grande lance, ó. Vamos lá, aqui, ó. Então, ó. Aqui tem a necessidade de você pegar, porque senão você tá ferrado, né? E aí você sai um pouco mais, eu mesmo saio um pouquinho mais. E aqui tava tudo certinho, ó. Qual que é o problema que acontece aqui? Você entra no meio da pista, ó. Você posiciona legal, em vez de atacar mais o o um... Caraca, será que é o Ken West? Porque o Ken Block já foi. Bom, você, ó. Tá vendo aqui, ó? Se liga. Ó. Em vez de estar tá aqui, ó, seta. Aqui você tá aqui, ó. E aí a curva ela fecha um pouquinho mais, Desespero, levanta e aí meio frio. Então aqui não tem nada a ver com calibragem baixa ou, ou não sei o que, não sei o que lá, por quê? Porque senão seria um erro que ia acontecer em todas as curvas, você ia sentir já a moto estranha e você não ia explorar tanto. Então você vê que você faz as transições meio rápido, você dá umas bundadas na moto até que ela chacoalha um pouco mais, então a moto tá boa. A questão aqui é que em vez de você aproveitar a curva, você trabalha meio para colocar joelho e fazer a mesma levantada que os efeitos que você fez nas curvas anteriores. E aqui, essa aqui é uma curva que fecha um pouquinho mais. E você tem um sprint maior, né? Tão diferente que você vai falar assim, ah, mas as outras são fechadas, mas... O sprint é menor. Aqui você tem uma boa reta de sprint. Então você chega bem mais rápido e é uma curva nesse, nessa pegada mais 180. E aí você sofre um pouco porque você entra no meio e não do jeito que tinha entrar com o Julio um pouquinho mais alto, mas para fazer um contorno mais espalhado. E aqui onde ela vai fechar, que você teria que espalhar, não tem como mais espalhar que você já está no meio. E aí acontece aqui, ó. Cara de pista, cara de pista, viva vídeo. E isso acaba sendo um erro. Tá bom, filho? Então aí o é um negócio é o seguinte. É ter mais pegada do onde colocar a moto, principalmente quando é uma faixa simples, e não adianta ser fotogênico, muitas vezes fica mais em pé a moto, mas você consegue ser um pouco mais rápido, aproveitando um pouquinho melhor isso aí, e o que eu quero dizer, com mais rápido, com mais segurança, entendeu? É isso, vamos para o próximo! Kleber Moraes. Fala, Durva Beleza. Eu sou da moto de trás. R6 branca 2009 original. Fiz troca do óleo dos garfos e suspensão original ajustado dentro dos limites que a mesma permite. Pneu supercorsa é c 2 Frente e trás. Tá bom. 32 PSI frente, 24 atrás quente. Uso aquecedor. Tá bom também. Luxo. O dia estava em torno de 30 graus Celsius. Tá bom também. Passei reto na curva track day. Bom também. Segundo, seguindo meu amigo. Bom também. Segue o link do vídeo e manda um salve pro Padre. O Padre não tá aqui, mas fica com o vídeo. Padre, o Cleber te mandou um beijo presta atenção no negócio aqui. Olha só. Essa curva é a mesa que você erra. É. Descida, ó, morte a zebra. Olha o seu brother, ó. Abre um pouquinho, fecha na janela, que ela fecha pra caraco, ó. E você veio meio together. Porque o seu posicionamento, a gente precisa trabalhar um pouco melhor desse tronco aqui também. Trazer um pouco mais, tá? E aí com isso, trabalho de cotovelo perto do joelho, pra poder limitar bem a inclinação e conseguir inclinar um pouquinho mais que o Supercorsa ainda permite, tá? Então dá pra você inclinar um pouquinho mais a moto, principalmente nessas curvas que fecham, se você vem com um bom RPM, você consegue inclinar mais, certo? Numa situação dessa, para fazer bem o vezão e aí conseguir sair nessa sequência de S. Porque, ó, já chega a reta aqui, ó. A reta não, desculpa. A curva da sequência que você saiu fora no vídeo. Qual foi a diferença da próxima volta? Você não faz esse v Igual o seu brother. E aí se você não faz o V e você já está aqui ó e fecha mais, ferrou. Porque se você vem mais, como você não consegue acelerar, certo? Então você não consegue aumentar o RPM, você não consegue fazer o traseiro continuar levando. Você depende ainda do dianteiro, porque daí você vai direcionar a moto mais um pouquinho. Só que para você direcionar a moto mais um pouquinho, tração velocidade. Como não dá porque você já está aqui, o que acontece? A pista fecha, ferrou, levanta e vai reto. Então é isso que aconteceu, tá? Só que aqui você consegue Porque você fez melhor o v. Vamos lá para a situation Ó Aí vem um ultrapassé Ó Põe o A minha 3.5 aí para trás Mas aí o seu brother parece que Vai querer fazer A devolutiva Ou você tira a rende lá Fazer a devolutiva Tira por dentro, ó Ó Olha a situação Ó Olha a diferença Olha a diferença já era. Você viu a diferença do V? Uhum. Ó, acabou para você. Você viu a diferença? Simples. vezola fecha, entra. E você continua aqui. Não tem o que você fazer. Não dá. Porque você não consegue botar as, o acelerador. Você não consegue ver direito o fim da curva. Porque você está rendido aqui. Entendeu? Então, muito importante, filhos. Para ser rápido na pista, traçado. E é uma das coisas que eu falo no curso. Eu pego no pé. E eu sempre põe um onboard na sala e tal. Você pode ser o cara mais lindo do mundo pilotando. Então Agora quando começar o campeonato, você vai ver que cada piloto do GP tem um tipo de posicionamento e cada piloto que seja do mundo tem um tipo de posicionamento. Não é o posicionamento bonito que te faz rápido. Você tem que ter o um posicionamento para ser eficiente numa situação de curva, de pêndulo, de limitar a inclinação, Passo de curva, se é um pouco mais de troco, um pouco menos, mais aqui, mais chave mais Lilo Lilo, mais lá fucks me. Se não tiver no traço certo, acabou, já era. É diferente, veja bem você. Depois de um tempo evoluído, qualquer lugar que você colocar a moto, você faz essa curva. Beleza que daí você tem velocidade, você tá tipo um avatar, conectou a cauda nela, já leu os ancestrais, tá todo mundo junto, então eu ponho aqui, eu sei que vai entrar aqui, eu faço assim, eu sei que ela reage assim, e toma, querendo retorno, eu sei que vai acontecer, beleza. Mas essa já tem um tempo de experimentar. Quando você é recente, 2, 3 anos, 5 anos, o traço ele é fundamental. Enquanto não tiver traço, já era, esquece tudo, agora tá no traço, opa, tá no traço, vamos desenvolver posicionamento, vamos desenvolver o que... O traço tá legal, qual que é a marcha que você tá usando? Essa marcha aqui, pra essa relação, essa relação aqui, tal, tal, tal. Vamos consultar no vídeo, o vídeo que o cara tá usando tá dando segunda. É 15, 1542 15, tá lá, lá, segunda, vamos aí. Então tem uma série de questões que vai fazendo você melhorar. Só que traçado, se não tiver traçado, já era. Nem o piloto mais luxo do mundo vai ser rápido num traçado errado. Pode ver que quando vai pra Super Poli, puta, é uma... Pegada de pista, né, velho? É um pincel luxo. E quando é corrida, você vê o cara aqui, aqui, aqui, fechando posição defensiva, caraca. Porque corrida não tem traço. Mas pra virar rápido, tem traço. Beleza? Então é isso que aconteceu. Próximo vídeo. Marcos 19, o Marcos X. Together. É William. É porque tá match. Então eu já errei tudo. Vamos de novo. Vamos de novo. Começa de novo. Match 19, o Match X. Mas, na verdade, é o William. Tá aqui, ó. Tô quer, daqui é o William. Então, William Matheus Maquiori. Segue o link do meu vídeo que estava com uma Ninja 400 de rua no cartódromo de São Francisco, desse Francisco Beltrão. O som ficou para minha parte. Uma pista bem travada com a minha 400. Ando de prima e segunda marcha. Fui com os pneus de rua mesmo, os pneus mais duros da face da terra. Mexa, Paul Street Radio, sensacional! Já podemos parar por aqui, vamos para o próximo vídeo. Haha ha, ha. calibragem 28D, 25T, 28 dianteiro, 25 traseiro quente, tá bom, a calibragem tá bom, só que não adianta, você vai jogar descalço e os caras estão de chuteira, ferrou, tem que estar tá todo mundo de chuteira, entendeu? Sabendo dos limites dos pneus, já fui mais ou menos de boas. Já andei com o e nesse dia não consegui montar eles a tempo de ir para a pista. No minuto 5 45 do vídeo. A moto sai de traseira, mas já era tarde, já tinha feito várias baterias. E não tinha acontecido nada tão violento. Só pequenas saídas de traseira. vai engatar a segunda um pouco inclinada. Veja só, filho, antes de você ficar com o vídeo. Existe um desgaste. Equipamento, tal. Já reparou que é tudo fim do dia? É você que tá cansado, equipamento que já tá cansado, né? Uma coisa é ficar parado uma semana, outra coisa é ficar parado 30 minutos a cada bateria, né? Então tem uma diferença bem grande disso. E o pneu começou de um jeito e ele termina de outro também, tá? Principalmente se você não tá com cobertor de pneu. O esquente esfria, esquente esfria, você não sabe mais se tá 28, 25 e etc. Então fica com o vídeo para você analisar com calma. Eu já tenho. Aqui né? um o mais calmo. Ele tá sem tá vendo? Tá indo aí, ó. Mais calmo. Vamos lá. Tem que entrar mais calmo. E aí, de repente, toma essa pra ficar esperto. O que, que vocês viram aqui, filho? Comigos aqui. O que, que vocês viram comigos aqui? Comigos e feriados. Ele tem que estar tá mais calmo. E tem um corte. Não sei se já tinha rodado antes e editou isso, tá? Mas, ó... Abertaço, traçado extremamente puerco, puerco. Ó, que gira a gente está aqui? 8,9, né? Onde veio o torque da Ninja? Nos 8. Existe um delay de painel tal. Se acelera inclinadaço com o pneu porco fora do traço, bem no torque. Resultado: uh! Você entendeu? É isso. Então, o pneu porco por si só, ele já não vai permitir uma inclinação se você já andou de supercorso aqui antes. Certo? Agora, deixar morrer e entrar aberto. Bom, eu tenho que entrar um pouquinho. Olha aí. Um pouquinho mais calmo. Olha ah, um pouquinho mais calmo. É isso. é isso aí. Olha o patinho. Lindo chaveiro. Lindo, lindo, lindo instrumento de, de, de companheirismo na pilotagem. Ó, fora, fora, giro, cai. Tem no torque. Toma. E já era. Entendeu, filhinho? Então é isso, simples no grosso que entra curto no reto. Uh, o grande lance é, caiu no torque, ela vai responder com força. Por isso que eu sempre falo do giro meio tal, não sei o que. Só que o seu ficou bem lá, traçado errado, inclinação, pneu durinho, toma com as duas mãos, é, ereção. Não tem, não tem nada. Isso acontece nas melhores famílias. Então o que, que tem que fazer? Traço, acelerar. De bueno, independente se é uma ninjinha, o que que é, tal, não sei o quê porque depois você começa a pegar a mão pesada na pequenininha, aí você vai na, na 600 ou vai na 1000, achando que o controle das hidratação vai resolver, lá, lá, lá, lá, lá. Você toma também, toma bem mais bonito. Então tem que tomar cuidado, tem que abrir mais luxinho. Não pode ser é, esmerininho. Senão ferrou, entendeu? Então sempre tranquilinho, no luxo, pra ficar suave. Vamos pro próximo e-mail. Au! Mateus Santa Marina, falei Mateus que eu ia responder, calma, você estava precoce. Tá tudo certo, tá aqui. Salve Salve Durval, tudo bem? Acompanha os seus vídeos e mesmo. Oh, aliás, pausa, pera aí, volta. Primeiro vídeo, Davi. Agora que eu me lembrei, eu vi que você pegou a 675, meus parabéns, é nós nice Tio deveria pegar umas X6, mas parabéns together. não, brincadeira, a 675 também é luxo, é porque teve gente que ficou chateado quando eu falei que eu peguei as X6 e tinha a 675, tal, que aquele fã clube de marcas, né, mas ambas são excelentes, eu peguei a, ah, enfim, é o seguinte, seu pneu é um polo t 4, que eu vi no vídeo, ele tá montado invertido o dianteiro, tá ao contrário, desinverte isso, se você vai fazer o um rolê com ele invertido, meu Deus, já é ruim. É um roll de quatro, invertido. Nossa, volta pra cá. Acompanhei seus vídeos e mesmo assistindo todos os seus análises de queda, acho que aprendi uma lição. Tenho que continuar assistindo mais e começar a colocar em prática as suas dicas. Cá, Estava indo para a Águas de Lendóia e nunca tinha pegado a serrinha. Acabei me perdendo em uma curva e caindo. Pneus, Metzler RK3, sensation, não se fala nada, usa na 10. Estava com 30 na dianteira e 28 na traseira, tá bom também. Sofreu as né, negras de mala lá? Ah, tá. Canal rolê sem destino, fica com o um videozinho. Não sei explicar. Não sei explicar. Tem certas quedas que são inexplicáveis. Aquela que o cara entra, que acho que morava lá. O cara que deu meu da árvore do nada, que desliga o sistema, né? Daquele. E aqui, filho, tirando a qualidade da imagem, que tá um cazo. Culo que não mas que faz um Vamos lá ver isso melhor um pouco. Show. Eu não sei o que que ser onde você desligou aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí vem essa curva aqui, tá tudo bem, tudo em ordem, veio aqui, legal, sai aqui, legal, curtindo o rolê e tal, aqui, Eu só, sei, eu só sei que doeu pra caraco, porque ao cair assim e esticar a perna no abdominal, aquele no lateral com a perna esticada, é uma dor grande. Então eu sei que, meu, esse mergulho de peixinho foi pra quebrar tudo, né? cair de pança no chão. Aí você levanta e já, já cai daquela... E tipo, não vem o ar, né? Já tá tudo podre. Mas, filho, eu não sei. Você dormiu aqui, eu não sei o que, que aconteceu. Não tem... Não tem. Você não estava acelerando forte. Tava tudo bem, não tinha nada na pista que fosse, sei lá. Eu era uma curva um pouco mais trabalhada que essa aqui, um pouquinho mais fechada. Então não sei se tava com receio de queimar a moto também, sei lá. Oh, do nada essa, A única coisa que você fez certo foi matar na embreagem. Matou na embreagem, só que o problema é que tinha pouco espaço para você fazer o pau para cavalinho. E aí você deve ter freado aqui do jeito que entrou. E aí ela já perde, né? K3 na terra, frear de dianteira. Ó, já loja de frente Tó! Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, aqui, ó. Isso, ó. E você pode ver o que acontece, ó. Essa perna, você tem um efeito um pouco mais forte que esta perna. Então essa perna que interliga com o braquial pra cá, é onde vai dar o efeito de ela ficar esticada na hora que você precisa levantar. É uma questão de física com ciências biológicas aqui, ó. E ó, então perceba bem, ó. Ó. Ó. Você percebe aqui, ó? Aqui, ó. Olha, ó. Ó. Olha, ó, ó. Você tá entendendo? Isso aí, ó. É? Mas eu não sei te dizer o que aconteceu, Vou parar com essa cena aqui, ó. Eu vou ficar nessa cena que eu gostei muito dessa, dessa... Eu gostei dessa esticada aqui, que eu achei que essa esticada é um negócio. Filho, é o seguinte, ó, aqui... Eu sinceramente não sei de fato o que que você teve ali. Para mim é receio de inclinar a moto, tá? Então, era, você estava de boa e pneu tem de sobra, a calibragem estava excelente para fazer uma curva sossegada, a velocidade que você tava, dava para manter o acelerador ali inclinar, fazer aquela mordidinha para um e para o outro. Então, eu acho que você tava com receio de inclinar, certo? Eu acho que é um negócio que você tem que treinar mais para perder o fio na barriga, porque o pêndulo ele é sempre um fio na barriga, até você ir acostumando, ir acostumando, ir acostumando e aí uma hora o joelho encosta, certo? E se o joelho não encosta, não tenha é, pressa de fazê-lo encostar, faça o pêndulo, te ajudou a desenvolver, já está no esquema, mais cedo ou mais tarde ele vai encostar, certo? Um, uma pedaleira diferente que você coloque, um macacão que abre mais, né? Então a gente tá falando aqui do Unforza, se você colocar um Revit, irmão, você já vai evoluir. Não é que eu quero que você só use Revit, mas quando você usa um produto mais nervoso e tal, tudo isso vai ajudando. Eu falo os caras, falo macacão duas peças, para fazer posicionamento, esquece, vai limitar. Um macacão que tem menos elastano que o outro, vai limitar. Pra quem já tem dificuldade de natureza, já era. É o que eu vou falar de novo. Eu não preciso usar, eu não sei nem o que tem de correr tal. Então. Eu não preciso usar, é, não usar um ASICS, por exemplo, se eu vou correr na estrela e não sou profissional, porque eu não sou profissional. esse é o ASICS é top, eu vou usar essa porra. E acabou, porque eu quero correr melhor. Então, tudo é uma questão de você querer o melhor pra você. E, e eu acho que isso é o desenvolvimento que vem com o tempo. Então, pra mim aqui, é claro que... O pêndulo ainda não está 100% seguro, você não quis fazer mais do que aquilo que te deixa confortável, a curva fechou um pouco mais e você abandonou ela, matou aqui e já era, entendeu? E aí teve essa panca de barriga no chão e acabou com você. Beleza? Então é isso que eu penso. Vamos para o próximo e-mail, treinar mais, filhinho, e praticar um pouco mais esse pêndulo, que vai te ajudar muito na pista, principalmente, a desenvolver isso. Com o Papai do Fábio do céu fica assim o próximo. Bom, filhos, espero que tenham gostado de análise de queda. É sempre um luxo poder analisar com vocês. Tá subindo aqui um pouco do almoço, mas estamos together, tá bom? Deixa um like, se inscreve se não é inscrito. E se você tem sua queda que quer ser analisada por nós, tá aqui no e-mail, não tenha pressa. Como você pode ver, esse aqui, por exemplo, é do dia 19 de novembro do ano passado. Não dei nem feliz ano novo ainda para ele, certo? Então tá bom, aguardo o próximo. Au!